Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dividendos e REITs. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma informação principalmente para quem tem esse REIT na carteira, que é o WP Carry. Ele anunciou aí um novo pagamento de dividendo, ele paga dividendo trimestralmente, né? ou seja, quatro vezes no ano e ele trouxe mais um aumento de dividendo. Tá? Então é uma informação interessante para vocês e para mim também que eu também tenho esse reach na carteira e por sinal se você quiser saber sobre a minha carteira e participar do nosso grupo exclusivo no Telegram é só se associar aqui no YouTube no seja membro escolher qualquer um dos planos que vai aparecer aqui e se associar a nossa carteira do telegram tá aí vai chegar o link para você então lá nós temos investidores lá a gente faz enquete troca ideia conversa fala sobre insights dividendos e eu posto a minha carteira todo fim de mês lá então mensalmente eu posto tudo lá tá bom então vamos lá para o vídeo pessoal olha que interessante o histórico e consistência de dividendos do WP Carry nós podemos ver o seguinte, que o WP Carry, ele tem aumentado o seu dividendo ano após ano, desde 98, tá, desde 98. Ele tem aí um dividendo atual anualizado de 4 dólares e 18 centavos e o yield aí próximo a casa de 5,9% a 6%. Ele tem mantido aí um conservador e estável payout desde que ele foi convertido para um REIT em 2012. Eu fiz um vídeo bem mais abrangente sobre o WP Carry, eu vou deixar aqui no card, você pode ver lá com mais detalhe. Lá eu explico aqui o histórico dele. Mas então vamos aqui para os dividendos por ação. Nós podemos ver que desde 98 ele vem crescendo, o dividendo. Olha, vamos pegar aqui 10 anos, ó, 98 até 2008, ele passou de 1,65% para 1.96 ele subiu em 30 centavos de dólar em 2012 ele se tornou um rich então ele passou para 2 dólares e 44 centavos ele veio crescendo 3,3 dólares 3,6 dólares 3,8 dólares 3,9 dólares 4 dólares 4 dólares e nove centavos e em 2020 ele fechou com um novo aumento de 4 dólares e 17 centavos por ação então ele tem um histórico aí de consistência e pagamento de dividendos e nesse ano agora ele aumentou mais uma vez o dividendo pessoal então tá aqui o anúncio né o comunicado de imprensa do rich WP carry então o WP carry aumenta o dividendo trimestral para um dólar e quatro centavos por ação. Então tá aqui, ó, Nova York, 11 de março de 2021. O W.P. Carey, que é o REIT WPC, informou hoje que seu conselho de administração aumentou o seu dividendo trimestral em dinheiro para um dólar e quatro centavos por ação, equivalente a uma taxa de dividendo anualizada de 4 dólares e 19 centavos por ação o dividendo então aqui tem informação importante o dividendo é devido em 15 de abril de 2021 ou seja a data que ele vai ser pago então ele vai ser pago em 15 de abril de 2021 e ele vai ser pago a quem tiver ação na data de 31 de março de 2021 então você tem que dormir com essa ação nessa data aqui e eu quero simular para vocês aqui quanto que você deveria ter investido para receber alguns valores então vamos lá a ah, pessoal antes de tudo não se esqueça de deixar um like se inscrever no canal e se puder também compartilhar o vídeo com os amigos tá então aqui eu fiz uma simulação uh, eu fiz quatro simulações aqui tá situação para você receber 25 dólares no dia 15 em dividendo tá a segunda situação para você receber 50 dólares a terceira situação para você receber 100 dólares de dividendo nessa data também que é 15 do 4 de 2021 e a situação 4 que é receber 200 dólares no dia 15 do 4 então vamos lá então é o seguinte vamos aqui ó colocar aqui é, o valor que você quer receber no dia 15, que é no trimestre, tá então seriam 25 dólares. Então, para 25 dólares, pessoal, com o yield aí que ele está atualmente quase 6%, então esse yield trimestral ele seria de 1,54%. Então, você teria que ter aí investido na sua corretora em 31 de março 1.623 dólares. Então você receberia esse provento aí de 25 dólar total na sua corretora. É, esse dinheiro, se você for colocar no câmbio hoje de 5,50, você então teria que comprar na data de hoje aproximadamente 9 mil reais em WP Carry para receber 25 dólares. Estou tá? usando o câmbio de 5,50. Então vamos para a situação 2. É o seguinte, eu vou colocar aqui no que eu quero receber 50 dólares. Então, para 50 dólares e com os ius que nós já falamos, você teria que ter investido 3.246 dólares na data de 31 de março até 31 de março. Esse valor com o câmbio atual ele seria algo próximo a Então, você teria que investir aproximadamente aí quase 18 mil reais para receber 50. Dólares do WP carry no dia 15 do 4. A situação 3, a gente quer receber 100 dólares, então eu vou colocar aqui o valor a receber: 100. O yield anual é 6 e o yield trimestral é 1,5. Então o valor investido para receber 100 dólares tem que ser aproximadamente 6.500 dólares. Para receber 100 dólares, agora dia 15, no câmbio atual, a gente está falando então de um investimento em. 35 mil reais para receber trimestralmente 100 dólares do WP carry na cotação do câmbio de hoje então vamos aqui para a situação 4. eu vou colocar aqui duzentos reais aliás 200 dólares então com esses yields que nós já falamos eu teria que ter investido aí aproximadamente 13 mil dólares para receber 200 dólares de dividendo em 15 do 4 Vamos passar aqui para o nosso câmbio então a 5,50 que é um câmbio médio hoje eu teria que ter investido 71 mil reais para receber 200 dólares no dia 15 do 4 Tá bom pessoal? Então eu fiz esse vídeo para vocês estarem atentos. Eu tenho vídeo na carteira, é, acho ele um bom rit, tá? Agora eu quero perguntar para vocês: vocês acham que vale a pena ter investido em 35 mil reais para receber 100 dólares trimestrais ou 400 dólares no ano é a pergunta que eu quero deixar para vocês e quero saber a opinião de vocês esse valor vale a pena ser investido é a pergunta de hoje então pessoal por hoje é isso um abraço bons investimentos tchau